E há dois anos para cá começámos a falar de promover Portugal através do turismo literário. De facto, não há uma parte que é de texto, outra parte que é desenho, eles dialogam, cruzam-se. O turismo é uma percepção diferente da realidade e, e vive os locais de uma natureza diferente. O Obrit é realmente um destino literário, um destino turístico e é hoje que aqui vais partilhar. Tem argumentos muito fortes porque o turismo literário não é apenas literatura, é de facto negócio turístico. Eu criar um roteiro pela Lisboa de Fernando Pessoa e a gente faz como toda a gente. Entra pela porta da vila e fica-se a olhar, surpreendido pelo efeito inesperado daquele varandim interior, com o oratório rodeado de painéis de azulejos azuis e brancos e a bomba da pintada ao gosto de setecentista. O nosso desafio é justamente acolhá-los para que o, o Saramago nos inspira naqueles territórios. Eu acho que o trabalho do o gráfico do Sarmago é extremamente interessante porque é um olhar muito genuinho. O Sarvago não tem uma preocupação estética com, a, com as fotos, é um material de trabalho que ele usa para lembrar dos lugares que ele foi e não só dos lugares, das pessoas também. Há outras coisas que me interessem de ser uma de reconhecer. A palavra de mais do que uma palavra. A história dela e a certa altura... Hoje em dia, de facto, o número de mulheres a viajar sozinhas ou família é significativamente... Só muito contente por ver que esta residência. Vai abrir as suas portas hoje, este processo começou há uns anos atrás com a Teresa ela, foi ela sim a grande impulsionadora desta, desta casa o Rui Belo aqui. A inspiração que está por trás da história que eles contam, Uma casa que tem o Rui Belo, um dos nossos grandes nomes a nível nacional. Todos se desconhecem. Os astros não se explicam.